Salve, nobres, que ventos os trazem aqui na taverna. Galera, e tem algo que sempre enjoou todo mundo, foi esse som. Leon! Help! Leon! Help! Pois é, a danada da Ashley, no Resident Evil 4, chama o Leon insistentemente pra salvar ela. Mas vocês já pensaram para Opa! Já pararam para pensar quem foi que dublou essa voz? Quem foi que fez algo tão de certa forma irritante, pessoal? Então fica aí que hoje vocês vão saber quem é a pessoa que dublou a Ashley em Resident Evil 4. Ela era Ashley Graham, um dos personagens do Resident Evil 4 Mais como conhecida como Ashley a Chata <risos> Que foi sequestrada pelo Krauser Que trabalhava para o Sadler Que é o líder religioso dos Los Iluminados E após o seu sequestro, o Leon é chamado para investigar o seu sequestro, o seu paradeiro e a região aonde ela foi sequestrada. E... Pois é, meus amigos, a Ashley marcou nossas vidas em Resident Evil 4 com aquela choradeira sem fim. Leon, help! Leon! Leon! Com seu 1,67m, ela conseguia deixar a gente muito de saco cheio. Eu tô de saco cheio! Mas afinal, pessoal, quem foi que dublou uma voz? Tão chata como essa. Pois o nome da pessoa é Carolyn Lawrence. Hi, I'm Carolyn Lawrence. I'm with John Hart Real Estate. I grew up in Midwest and I tend to É uma dubladora norte-americana. Ela nasceu no ano de 1967 e ela fez outros papéis muito conhecidos. Um deles é a Sandy Bochechas, lá do Bob Esponja. Assim de Vortex do Jimmy Neutron, saca só galera! Pois é, meus amigos, agora vocês já têm um rosto para uma voz tão enjoada como a da Ashley, mas vamos dar aí, deixar os parabéns para a Carolyn aí com esse trabalho maravilhoso, apesar de ser um saco você ter que ficar socorrendo a Ashley o tempo todo, mas a Carolyn conseguiu interpretar muito bem a voz de uma garota desesperada e pessoal, não se esqueçam de deixar os seus comentários nesse vídeo bem rapidinho, uma curiosidade Resident Evil 4 que até hoje abala nossos corações. E quem não jogou, não deixe de jogar, pessoal, que é um jogo muito bom, vale muito a pena jogar. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem quer xingar também a Carolyn, brincadeirinhas à parte, pessoal. Mas... Não deixem de se inscrever nesse canal, um grande beijo galera, tchau tchau!